Fala, galera! Tudo Lelê? Tudo certinho com vocês? Olha que hoje você vai se amarrar nesse vídeo. Eu vou falar aqui de uma coisa que todo mundo gosta. É, todo mundo gosta, mas especialmente o vestibulando de medicina. Vamos conversar sobre as séries médicas, porque quem nunca, quem nunca assistindo Grey's Anatomy pensou assim, ó. Ai, será que um dia vou ser eu que vou estar ali fazendo essa operação sinistra? Igual ninja! <risos> ou então assistindo o Good Doctor, ficou ali com aquela pontinha de inveja. Boa! Queria eu ser tão inteligente como o Dr. Sean Murphy. Não é verdade? Agora, você sabe que essas séries, às vezes, exageram um pouquinho. Pode ser licença poética? Pode! Mas que tem ali uma mentirinha ou outra... Tem. Então hoje a gente vai aqui comentar sobre essas mentiras e falar quais seriam então os procedimentos corretos na vida real. Mas para falar sobre isso, não é o Odinha que vai falar, é. Eu tenho aqui uma convidada mais do que especial, que é a nossa querida Carol Matucci. Salve aí, Carol. Tudo bem? Oi, Oda. Oi, pessoal. Tudo bom? Eu sou a Carol Matucci. Eu tenho 24 anos, sou monitora de Biologia aqui da Descomplica e estou no quinto ano da faculdade de Medicina. Bacana, Carol. Mas olha que eu tenho uma dica para a galera que está assistindo. Antes da gente ir para essa primeira mentirinha, olha só que dica maneira. Algumas séries podem te ajudar muito no Enem, vocês já viram isso? Por isso, ó, que aqui em cima tem algo para você assistir depois desse vídeo, que foi um vídeo especial que a gente preparou com a Carol Moreira sobre as séries que podem te ajudar na redação do Enem, beleza? Mas vamos então agora para nossa primeira mentira. Massagem cardíaca é a solução para tudo. Será que vai ser ali a massagem cardíaca, o desfibrilador? Porque você sabe, né, que nessas séries, quando a pessoa tem ali uma parada cardíaca, começa aquele cold blue, cold blue, cold blue, aí vem correndo ali a equipe, Dê! dá logo aquela, aquele choque, Pê! e aí depois, não, não, não, não, não, vamos de novo, Dê! e aquele choque. Será que o desfibrilador ele vai ser usado para qualquer parada cardíaca? porque, na real, gente, a massagem cardíaca pode ser o mais adequado numa situação como essa. Agora, não sou eu, Adinha, que vou falar, professor é de biologia, não, porque a gente tem aqui a doutora Carol Matute, futura doutora, não é não, Carol, mas que já está vivendo essa rotina nos hospitais para explicar um pouco de, da diferença né, de o que é usar a massagem cardíaca e o que é usar o desfibrilador. Então Mostra para gente, descomplica isso, Carol, por favor. É isso aí, Oda, você explicou direitinho, porque o que acontece, nas paradas cardiorrespiratórias, a gente tem os ritmos chocáveis e os ritmos não chocáveis, quando a gente não tem atividade elétrica no coração, não tem que a gente dar um choque no paciente, né? então o que aparece né, no quadrinho lá né, das séries, aquele, aquele risco, aquela né, linha. Significa que não tem atividade elétrica, então não tem por que você desfibrilar, né? Usar o desfibrilador. Então, se é um ritmo chocável, aí sim a gente usa o desfibrilador. Se não, a gente tem que fazer a massagem cardíaca e dar medicamentos para aquele coração reagir, né? Então, lembrar sempre que não é a primeira coisa de tudo usar o desfibrilador. Primeira coisa de tudo, a gente tem que fazer a massagem cardíaca. É um ritmo chocável? faz a massagem cardíaca até o desfibrilador estar tá pronto para você poder usar ele. Não é um ritmo chocado? Faz a massagem cardíaca, dá medicamento para ajudar o coração a responder e continua ali sem usar o desfibrilador até que precise, né? Se não, não usa o desfibrilador. Gostei da explicação, Carol. Isso até me lembrou uma coisa de vestibular. É O vestibulante tem que saber né? que o ritmo cardíaco ele é mantido pelo próprio coração. Tem ali o nódulo sinoatrial, o nódulo átrio-ventricular, que mantém o nosso tum-tum-tum-tum-tum-tum, não é verdade? E se de vez em quando né, rola um samba ali, tiu, tiu, tiu, tiu, tiu, uma arritmia cardíaca, pode ser um caso de utilizar o desfibrilador, né? mas gostei bastante. Vamos então agora para a nossa segunda mentira, e a segunda mentira é ninguém fica entediado. Quem vê essas séries médicas, né, parece que todo dia é aquele dia de emoção, tipo, tipo Indiana Jones, né, tipo Aventura. Vai aparecer aquele caso raríssimo, que só é encontrado no cume do, do Himalaia e que vai chegar lá para você poder resolver. Aqueles romances intensos também, de Grey's Anatomy. Gente, não é bem assim, né? A rotina do médico não vai ser todo dia e se corre corre esse traço sinistro que a gente vê nas séries. E ainda tem muita burocracia. Se você tiver um comportamento de o House, imagina, você vai ser demitido se bobear ali na sua primeira semana. Agora, para falar um pouco mais dessa rotina, uma vez que ela já tá vivendo a própria rotina, vou chamar de novo aí a Carol, não é não, Carol? para que você conte um pouco desse dia a dia. E aí, será que dá para ficar meio assim, ah, entediado? Será que rola tédio? Conta aí um pouquinho pra gente. Olha, Alda, rola bastante tédio sim, porque é o que acontece, né, depende muito de onde você tá, no internato médico a gente passa por todas as áreas da medicina, então um dia você tá lá na cirurgia, outro dia você tá na UBS, outro dia você tá no centro de obstetrícia, então depende muito de onde você tá, mas não é todo dia que a gente pega um caso extraordinário, sabe? Não, geralmente a gente pega sempre as mesmas coisas, sabe, as, as mesmas queixas, são mais frequentes, né, e... É muito raro, né, acontecer algo de você vir com uma queixa, assim, pior, né? Mas depende muito de onde você tá. Se você tá dando plantão numa cirurgia, né, você não vai ter quase nada de, de tempo livre. Mas se, por exemplo, você tá lá no centro de obstetrícia, você tem o tempo livre até chegar uma paciente que vai, né, ter o bebê. Então depende muito de onde você tá, mas geralmente a gente tem bastante tempo livre, assim, né, esperando o paciente chegar e tal. Não é essa coisa toda, né, que a série fala que não dá tempo de fazer nada. Tem tempo, sim. Pô, Carol, bem legal. Bom saber, né, que o médico vai ter tempo ali para descansar também durante o plantão. Mas, ó, para a gente não desanimar a galera que está assistindo aí que quer fazer medicina, eu quero agora, então, que você jogue para cima. Vamos tentar motivá-los com você contando algum caso que já te marcou. Né? Eu sei que você está aí no começo né, da sua história profissional, mas que já tenha te marcado no seu dia a dia de um hospital algo que sirva aí como motivador, tanto para você quanto para os futuros médicos que estão assistindo. Ó, oh, então eu vou contar uma história que nesse dia eu me senti em raised anatomy mesmo, né? O que aconteceu? Um dia eu cheguei no hospital, né? E eu fui fazer um parto de uma moça que ela tinha um bebê com gastrosquise. O que é gastrosquise? É quando o intestino do bebê não fica para dentro do abdômen, ele fica para fora. Então o que aconteceu? A gente teve que fazer a cesárea da moça, fez a cesárea, tirou o bebê, Colocou o bebê num carrinho, levou correndo ele para outro centro cirúrgico e fizemos, tipo, durou a tarde inteira a cirurgia para colocar o intestino do bebê de volta ali no abdômen. Foi uma coisa, assim, bem... Foi muito tenso, assim, né? Porque o bebê tava correndo risco, né? Ele tava bem debilitado. Então, assim, foi aquela emoção, assim, aquela adrenalina. Eu lembro que aquele dia eu fiquei um tempão sem comer. Eu tomei só praticamente café da manhã. Fiquei o dia inteiro sem comer naquele dia. Não deu tempo de fazer absolutamente nada. Saí da cesárea, fui direto para o centro cirúrgico, colocar ali o intestino do bebê para dentro, foi bem legal. Aquele dia eu me senti em great Então, assim, tem sim o dia que você não tem tempo de fazer nada, mas também tem os dias que, que a gente fica meio só com as mesmas coisas, mas esse dia foi muito legal. Caramba, Carol, imagino aí a sua sensação, né? Assim a sua satisfação, mesmo cansada, mesmo com fome, poder ajudar a salvar uma vida, né? Então, de fato, bateu aquele arrepio aqui, né, porque é, é, é muito emocionante, né, vocês têm essa, essa possibilidade de salvar vidas, ainda mais de um bebê, imagina aquele troco de cara, demais, demais, fiquei emocionado mesmo. Mas vamos agora, então, para o nosso terceiro erro, né, nossa terceira mentirinha, que são os residentes trabalhando até 48 horas seguidas. Não é verdade? Você não vê essa galera assim, às vezes, nas séries? que literalmente mora nos hospitais, você lembra lá da Kelly, do Grey's Anatomy? Pois é, tem que morar ali de tanto que trabalha, trabalha, trabalha, trabalha, trabalha. De fato, né? os plantões eles podem ser bastante exaustivos, e a Carol já já vai falar sobre isso. Mas embora antigamente sabe, os residentes pudessem fazer até 80 horas semanais, hoje, por lei, são no máximo 60 horas. Por que isso? Porque alguns casos importantes aconteceram, não é não, Carol? Que acabaram limitando esse trabalho médico, esse trabalho do residente. Então, Carol, explica pra gente por que isso, né? Por que, que é importante essa limitação de tempo. Embora eu saiba que mesmo nesse tempo, se bobear, você deve ficar dependendo do café, né? Fica dependente de café de tanto trabalho que você tem. Conta um pouquinho da sua história sobre isso. Pois é, Alda. Para começar, né? Teve um paciente, né? Chamado Liv Zayel, de 18 anos, que faleceu em decorrência né da negligência ali dos residentes e o pai né o paciente falou não quero que isso aconteça com mais pessoas e decidiu começar a lutar né para os residentes trabalharem menos né não, não ser uma coisa tão compulsiva assim né tão sem horas para para descansar e hoje surgiu né que a gente tem lei e tudo né, de quantas horas um residente pode ficar lá no hospital tal então assim hoje você dá um plantão num dia no dia seguinte você tem que ter um descanso né para não ser algo tão exaustivo porque a gente é humano né tem sono a mente começa a falhar depois de um tempo né então assim para evitar erros hoje a gente é algo mais regrado né dá um plantão num dia no outro dia folga né dá um plantão diurno dá um plantão noturno tudo tem regrinhas, assim, né, que o hospital tem que seguir. Então, hoje, assim, é mais... Dá tempo da de gente descansar. Por mais que, às vezes, tenha um plantão, assim, muito exaustivo, no dia seguinte a gente descansa e assim por diante. Pô, oh, muito legal o que você falou, né, Carol? Porque, afinal de contas, né, os médicos são humanos, né? Nós somos humanos. Quando a gente comete um erro aqui, peraí, deixa eu pausar rapidinho essa gravação e a gente volta tudo de novo, não tem problema. Agora, quando você está lidando com vidas, né, com risco de morte... É muito importante que haja esse controle, né? Haja essa limitação, que afinal de contas não dá para a gente, ah, não, vou parar e vou recomeçar, né? Vou voltar atrás. Então é importante, porque quanto mais cansado, né, maior o erro humano. E eu sei que isso, até na cabeça do médico, deve ser bastante complicado, beleza? Vamos, então, para o nosso próximo errinho, né? Vamos para o erro 4. Raciocínio médico? Nunca ouvi falar. Primeiro episódio do House, é, doutor House, me amarrava nele, hein? É, não fala mal dele não, mas no primeiro episódio você tem ali um caso em que ele tem ali uma suspeita de tumor no cérebro e ele começa a fazer uma radioterapia antes mesmo do exame diagnóstico. Gente, será que isso é correto? Eu acho que tá na cara que não, né? Que o raciocínio médico, ele é extremamente importante. Ele tem que ser embasado na literatura, nos estudos, na bibliografia, em exames, né? O médico tem que ter tudo muito bem documentado antes de começar a fazer um tratamento, sabe, tão é, detalhado como esse, né? Assim, tão até mesmo arriscado como esse, que é o caso da radioterapia. Então, Carol, conta um pouco pra gente, né, como é que é essa rotina e se, de fato, é muito importante que o médico tenha, sabe, to todas essas premissas antes de começar. a ah, uma radioterapia, uma quimioterapia, né? Os exames, de fato, eles são importantes? Olha, completamente sim. Essas coisas aí que a gente vê na série, o House, tendo condutas, assim, que nunca a gente ia ter na vida real, tá? Pra gente começar a tratar um paciente, a gente tem que ter o diagnóstico, a gente tem que ter o quebra-cabeça montado, né? Quando você chega no médico, o médico sempre faz aquelas perguntas, ah, o que te trouxe aqui? O que, que você tem? O que, que você tá sentindo? Então a gente tem que fazer anamnese, né? O nome dessas perguntas é anamnese. A partir da anamnese, a gente já abre várias caixinhas na nossa mente, né? Ah, pode ser isso, pode ser aquilo, né? Pode ser outra coisa. E daí a gente parte para o exame físico. No exame físico a gente vai colocar a mão no paciente, vai examinar o paciente. E daí, a partir disso, a gente já começa a fechar umas janelinhas, né? Aí, o que restou de dúvida, você pode pedir algum exame para daí sim ver, né, chegar o diagnóstico do paciente e iniciar o tratamento. Mas hoje em dia é tudo documentado para você fazer algum tratamento, como quimioterapia, radioterapia, tem que fazer muitos exames antes disso, chegar no diagnóstico correto, então assim, o House é meio uma coisa de ficção mesmo, na vida real não existe isso. A gente tem que examinar o paciente, fazer exames necessários, fazer bastante perguntas, encaixar mesmo, montar o quebra-cabeça para daí sim começar a tratar o paciente. Então, Carol, muito legal isso que você falou. Porque, sinceramente, eu já vivi algumas coisas em consultórios médicos e que eu até aplaudo o médico por ter feito. Do médico pegar o telefone, ligar para um amigo e, e comentar o caso que ele tá tendo ali, e pedir essa segunda opinião. Também teve uma vez em que ele foi, entrou assim na internet para ver qual era o melhor medicamento e a melhor dosagem que ele deveria indicar para mim. Isso mostra o quê? Que o médico tem humildade, né? Que ele, de fato, ali ele não é o super-herói que vai resolver tudo, sabe? E, e pei, não, né? Que ele tá se assim, embasando, sim, nas coisas que são mais novas, nos estudos. E eu sei que muita gente, às vezes, não entende isso, mas tem que entender, né? Que o médico, ele tá estudando sempre, está se atualizando sempre para que ele possa sempre prestar esse melhor serviço. Show de bola, gostei de ver. Vamos, então, agora para o nosso último erro, para o erro 5. Enfermeiros e enfermeiras não são protagonistas, gente. Nessas séries, você vê o médico fazendo tudo, né? O médico carrega o paciente para um lado, carrega o paciente para o outro, vai fazer lá a tirada de sangue, aferir ferir pressão, o dia a dia está sempre ali do lado do paciente. A gente sabe, né, Carol, que o ambiente hospitalar, ele tem vários outros profissionais. E é até legal falar isso para o nosso aluno, que às vezes, né, pensa em fazer medicina por não conhecer a rotina desses outros cursos. Você pode ser técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, instrumentador cirúrgico, farmacêutico. O ambiente hospitalar tem várias pessoas que trabalham de forma conjunta em prol da saúde do paciente, né, não, não, Carol. Conta um pouco, né, sobre a rotina, sobre o dia a dia também de como que esses profissionais, eles são importantes. Onda, né? O médico sozinho, ele não é nada. É, ele precisa desses outros profissionais para ajudarem ele, né? Inclusive, se você tem dúvida sobre alguma coisa que a gente está falando aqui, ou quer saber mais, Deixa aqui nos comentários a sua dúvida, o que você quiser, né, pra gente poder gravar outro vídeo para tirar as dúvidas, né, falando mais sobre o que vocês deixarem aqui no comentário. Mas sim, enfermeiro, técnico de enfermagem, instrumentador cirúrgico, fisioterapeuta, são muito importantes ali para trabalhar junto com o médico, né. Em alguns locais é o enfermeiro que vai te pesar, vai ver sua altura, vai ferir sua pressão, né, vai tirar o seu sangue. Numa cirurgia, você precisa de enfermeiro, você precisa de instrumentador cirúrgico. O médico sozinho, ele não consegue fazer uma cirurgia, né? Então, assim, esses profissionais são muito importantes. Hoje, né, que a gente está vivendo essa pandemia aí, o fisioterapeuta, ele é muito importante para ajudar, né? O pulmão a voltar ao normal. Então, assim, todas as, as áreas da saúde e seus profissionais são muito importantes. O médico sozinho, ele não consegue tratar o paciente, ele precisa de ajuda. Então, todas as áreas aí são importantes. E lembrando... Deixa o like no seu vídeo, fala aqui nos comentários o que você tem de dúvida para a gente fazer um próximo vídeo. Muito bem, Carol. Então, ó, vamos puxar aqui uma salva de palmas para todos os profissionais de saúde? Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem. Vamos lá? Valeu, gente. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelo trabalho de vocês, que é tão importante para nossa vida, é tão importante para a sociedade, não é verdade? E você, gostou? Ah, meu mediciner, né? Já está vendo assim você no hospital trabalhando daqui a um tempo? Eu gostei demais, Carol, da gente poder estar tá aqui juntos, conversando, trazendo todos esses pontos aí para os nossos alunos. Gente, não esquece mesmo, comenta, bota aí o próximo assunto, que, Carol, quero voltar aqui para poder conversar mais com vocês. Deixa ali aquele seu joinha, aquele like, se inscreve no canal, ativa a notificação. Para você ficar sempre ligado nesse conteúdo show de bola que a gente traz aqui no Descomplica. Muito obrigado mesmo, tá bom, Carol? Beijão e parabéns! Beijo, gente! Beijo, Ada! Não esquecem, Vai ter parte 2 desse vídeo, deixa aqui nos comentários. Beijo!